Como podar as roseiras? Nível de dificuldade: um martelo. Para obter ramos saudáveis e vigorosos, garantindo uma bela floração, é imperativo podar as suas roseiras. Uma intervenção a ser feita com um método a fim de equilibrar a distribuição da seiva e direcionar os novos brotos. Irá precisar de um pano e de álcool etílico. Basta ter uma tesoura de poda, um corta-ramos e um par de luvas para plantas espinhosas. A poda de limpeza Antes do inverno, e independentemente do tipo de roseira, tem de livrar-se dos ramos mortos para evitar que apareçam pequenos fungos. Corte à raiz da planta com uma tesoura de poda ou um corta-ramos bem afiado. Habitue-se a colocar sempre a bigorna no lado a ser removido, pois esta esmaga as fibras ao corte da lâmina. Os ramos que aparecem abaixo do ponto de enxerto devem ser eliminados. Remontantes ou não? Para a poda principal, precisa de saber se são roseiras remontantes que florescem várias vezes de maio a junho até às geadas ou roseiras não remontantes que oferecem apenas uma floração na primavera. Porquê e quando puder? A poda principal consiste em encurtar a roseira para melhor concentrar a seiva e direcionar os troncos, para obter uma planta harmoniosa e com boa floração. As rosas florescem nos ramos novos, a partir dos troncos que vão crescer entre abril e a floração. A poda das roseiras remontantes começa quando termina o risco de geadas, geralmente a partir de março, conforme as regiões. Ao contrário, as roseiras não remontantes serão podadas após a floração. Onde cortar? O rebento, isto é, a fase inicial de um botão no ramo, serve como referência para os cortes. Quanto mais cortada a roseira, mais bonita crescerá. Como o objetivo não é o de desenvolver a planta, habitualmente faz-se um corte comprido numa roseira mais vigorosa, cortando acima do quinto ou sétimo rebento a contar de baixo. Uma roseira mais débil será podada curta acima do terceiro ou quinto rebento. O Gesto Correto o corte é feito a 5 ou 6 milímetros acima do rebento, voltando para o exterior da planta. Faça um corte inclinado para criar um declive oposto ao rebento, permitindo assim que a água possa escoar dessa vegetação nova. Atenção à correta posição da tesoura de podar para não esmagar as fibras. Para evitar a transmissão de doenças, desinfete a tesoura de poda antes de passar de uma roseira para a outra e recolher imediatamente os restos do corte para os queimar. A poda de verão. Independentemente da poda principal, deve executar uma limpeza de manutenção. Esta limita-se ao corte de flores murchas ao nível de um rebento robusto do caule. Desta forma, a seiva acumulada alimentará os botões futuros. As roseiras de haste. Siga o mesmo princípio de corte das roseiras de arbusto, cortando os rebentos a partir do ponto de enxerto que se situa no topo da haste principal. A estrutura Os galhos que se desenvolvem a partir do enxerto formam a estrutura da roseira trepadeira. Destes ramos estruturais saem os ramos laterais. Corte esses ramos estruturais mais grossos em cerca de um quarto da sua altura. Em seguida, Remova alguns desses ramos antigos para manter apenas 3 ou 5 com vista a promover o crescimento de novos ramos na base. À semelhança de todas as podas, tente, se possível, libertar o centro do arbusto para promover a passagem do ar e da luz. Os ramos laterais Observe os rebentos que aparecem nos ramos laterais. Corte logo acima do terceiro rebento a partir da ligação com o ramo mais grosso. Para uma roseira muito robusta, faça o corte no quinto ou sexto rebento. Após a floração, remova ramos de estrutura mais grossos que não tenham novos ramos laterais. Mantenha apenas 6 ou 7 ramos mais grossos e remova os troncos sem flores para promover o crescimento de novos troncos com flores. No inverno, corte ramos entre 60 e 80 cm do solo. Remova ramos principais envelhecidos para favorecer o crescimento de novos. Cuidadosamente podadas, as roseiras renovarão todos os anos parte dos seus troncos, oferecendo-lhe magníficas florações.